Don't stop believing Hold to the feeling in street lights People Don't stop believing Hold to the feeling in street lights People What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professora de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Eu estou aqui com o Teacher Anderson! What's up, guys? Invadindo aqui <risos> o canal do meu amigo Júnior. Júnior, mais uma vez, muito obrigado, cara, de coração agradeço, por me pai. ter aqui. É a segunda vez que nós fazemos um vídeo sim, juntos sim. e dessa vez a gente tá fazendo com o que a nossa paixão em comum, Exatamente. que é a música aqui, né, Júnior? Exatamente. Junior? O Professor Anderson é professor de inglês, também é músico. Compartilhamos essa paixão pela música e, Exatamente. com certeza, aprendemos muitas coisas em inglês na nossa trajetória como aluno, né? Através da música. Né? Através da música. E é isso que a gente Gosta de passar pra vocês, incentiva que vocês façam o mesmo, ok? Perfeito, perfeito. Então não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo pra ficar feliz, dar um tapa ali no belzinho, <risos> no sininho, para você receber as notificações. Curta a página, Instagram e tudo mais. E também segue o teacher Anderson lá. O canal dele tá aqui na descrição. Pra você continuar com mais conhecimento em inglês, ok? Let's rock our English. Let's Rock Our English. This is. The, the, the name of your channel? Yes, that's uh -huh. the name of my channel. Good, let's rock your English. Yeah. E hoje nós vamos trazer aqui pra vocês qual canção, Anderson? Qual canção? A gente vai tentar cantar um pouquinho aqui, <risos> né, Junior? A música "Don't Stop Believing" To Journey. Believing. Oh, do e lembrando vocês que nós não somos músicos profissionais da Sony Music ou qualquer gravador aí grande, né? Então perdoem as des desafinações, <risos> os erros, porque na verdade o intuito principal aqui é justamente ilustrar uhum. coisas que a gente pode tirar aqui de proveito para melhorar o nosso inglês. Exatamente, é verdade, Exatamente, exatamente. Né? Então me vem encher o saco nos comentários de Ah, você desafinou, eu tô com errado, sei o que. Pensa no inglês. Primeira parte da canção... É assim. vamos lá, Eu vou assim. ter que cantar, Junior, com você? É claro que você vai ter que cantar <risos> comigo. Claro que você vai. Cantar comigo. Cantar porque esse moleque me faz <risos> passar, viu, meu? Vambora, Junior. Sempre. Então, a primeira parte. Um, dois, três e. Strangers waiting. Beleza? Strangers waiting. waiting. <risos> Beleza? <risos> Strangers waiting. Uhum. Uh, ele. Canta waiting. Exato. Só que eu posso pronunciar waiting de uma outra forma se eu estiver falando inglês com alguém. Não posso, Anderson? Perfeito. Que seria, no caso, waiting. Isso. Né? Waiting, uhum. waiting. Tanto faz, né? Uhum. Na canção ele fala waiting, mas você pode falar strangers waiting. Caso Sim. você queira dar uma frescurada no. Inglês, né? <risos> uma frescurada, boa Verdade. Caso vocês queiram dar uma frescurada. Legal. Próxima parte agora, vai. Waiting. E up and down the boulevard. Legal! <risos> Boa. Up and down. Isso! Então ele canta de novo. Vou passar assim: ó. up and down the boulevard, up and down. Isso, up and down. Up and down, up and down the boulevard. E Exato. aí, ele prolonga o som da palavra boulevard, boulevard né? Boulevard, é, é isso. É claro que aqui na, é a música, né? Uhum. No dia a dia, as pessoas não <risos> é boulevard, sou até estranho. <risos> boulevard. É boulevard, é verdade. Mas é porque a melodia exige que a palavra seja cantada né daquela forma. Daquela né? forma, exatamente. exatamente. E aí, na próxima parte, tem a palavra uh, there. There, isto a palavra there. Uhum. Bem interessante uhum. é, destacar essa palavra, né? posso me antecipar claro. aqui, porque é. na verdade essa palavra there, que significa deles ou delas, né? Uhum. Ela tem a mesma pronúncia que a palavra there de lá. E a palavra there, que seria a contração de they are, uhum. que é o verbo to be, aqui é contraído com isso, o sujeito o they jeito. né? Isso. Então é legal porque é, as pessoas acabam pronunciando essa palavra na né, Júnior errada, é. elas falam they are. They are. Né? É muito comum a gente é. ouvir isso, eu né, Eu falava cara? bastante quando também, eu Também, estava... acho que todo mundo já cometeu essa falha, né, sim, cara? Sim, sim, sim. Então é legal a gente usar a música aqui para ilustrar a pronúncia adequada uhum. e também, claro, reforçar que essa, pronun... que essa palavra, perdão, tem a mesma pronúncia que there, de lá ou ali ou aí, Isso. assim como they are contraído, que seria there. perfect Então, então vamos tocar tocando. essa parte aí. E olha como ela é pronunciada rapidamente, que você quase nem percebe que ela está na, na canção. Up and down the shadows in the night. Então você viu como o there foi... Rapidamente, depois. The Boulevard their shadows. De novo, Anderson Boulevard their shadows. Their shadows. Juntando as duas palavras já, né? Their shadows. Isso, exato. Então, Legal. Se você tiver dificuldade de cantar essa parte, volta, tenta, repete, erra, volta, acerta, até dar certo. Até dar certo. Até, dá certo. até, até é dar isso certo. Aí. Three lives, people. To the find Isso. Legal. Então, uns comentários sobre essa parte. Street lights. Acho que tá tranquilo, né? Tranquilo, people também, tranquilo. People, isso. Living just. Aí eu acho que dá uma Legal, né? junta lá. É isso que já tá juntando as duas, uh -huh. né? Living just the, só, só um detalhe legal aqui, Júnior. É eu, a palavra living, né? Então aqui o G, como vocês devem ter percebido, é, é, é mudo, né? Ele mudo. não tem o som. Isso. É claro que se você falar devagarzinho, você pode, na verdade, ouvir até um nativo pronunciando devagar como living. Uhum. nesse G, mas uhum. é muito incomum, né, Júnior? Sim, bastante. Então é mais comum ele ser mudo, né? Então uhum. por isso que você destacou aqui living just. Uhum. Né? Então, eu já tô juntando essas duas palavras, Exatamente. né? Vícuo, living just, living just. Just. É como se juntasse o, o N do living com o T do, do o T não. O, ju, o just. J, né? J, o J do just. No just. Living just. Isto, isso, isso. Living just E tem o to ainda, né? É isso. Living is, just. Isso. Living just to find emotion. Isso. you o find emotion também tem essa contração também, né? Perfeito. Isso, só um detalhe técnico, pessoal, não precisa decorar isso, não, mas é <risos> chamado de linked sounds, que são sons lig ligados, né? Linkados. Linkados. Então. Isso. Aí tem, tem isso, é verdade. Boa muito coisa bem. pra destacar. Gostei, linked to sound. É, bonito, é, né? Isso é, né? É bonito, é, bonito isso, né? Bonito, é bonito. É bonito. Isso é muito é bonito. bonito. bonito. É muito find emotion. Find emotion. É, ó, juntou, assim. né? Então, find emotion. Então, assim, é. Depende. Vamos cantar essa parte na beleza? Vamos então, tentar cantar. E aí fica assim, ó. Living just to find emotion. Aê. Pegou? Legal. Legal. Vamos pra próxima parte. Hiding somewhere, somewhere in the night. Hiding, hiding, somewhere in the night. <risos> então, tem de novo hiding. aqui, ó. Somewhere in the night. É, somewhere in the night, tudo junto, né? Isso. Parece uma palavra só, na né? Parece soa só, como cara. se fosse uma palavra só, né? Exatamente. And oh. there's one last part. Tem mais uma última parte. Que, que é o refrão, refrão agora, né? Né? Agora é o Vamos refrão, né? Agora é de verdade. A gente é tava tá, tá mentindo todo esse tempo. Então, o refrão é o seguinte. Um, dois, três, vai. Don't stop believing. To the Legal. Ah, é. Legal. Então, don't stop. Don't stop. Acho que não tem segredo, né? Não. Don't stop. Believe, it. Legal. Esse believe nós temos aí o apóstrofo, né? Que que significa isso daí? Na verdade esse apóstrofo aqui deixa claro que esse G é mudo, né? Então ele acabou com a palavra não foi escrita completamente. Uhum. Então informalmente eles colocam esse apóstrofo para dizer que esse G foi eliminado. Exatamente. De uma maneira bem simplista, né, Júlio A gente indo direto ao, ao ponto é, aqui, né? Então é a mesma coisa que, vai, vamos se tivesse um G no lugar desse apóstrofo aí. Perfeito. Então você tira o G, coloca o apóstrofo e fica em é, é igual falar é, obrigado. Obrigado, né? Obrigado. Tô. Tô, que né? na verdade seria estou. Né? estou. Exato. Então entenda-se esse apóstrofo e o G como uma comparação, com obrigado, tô, sim. não é, ao Exato. invés de não é. Né, né. Acabou... Né. Acabou... né? É né, né? É verdade. <risos> então é isso que significa. Legal, gente Don't stop believing. Aí vai a próxima parte. Hold on to the feeling. E olha de novo aí apareceu, né, Anderson? Exatamente. O feeling aí, ó. Feeling, mesma coisa que é verdade. O então, uhum. feeling tá sem o G, então colocou o apóstrofo perdão, uhum. no final justamente para indicar isso. Muito bem. Legal. Hold on to the feeling, Street lights. Don't stop. Agora que vocês aprenderam o refrão de Don't Stop Believing, está na hora de você me dar um tostão da sua voz <risos> e cantar junto comigo, conosco, né? Cantar junto Exato. com nós. <risos> cantar junto com nós Don't agora. Don't Stop Believing do journey. journey. Sing along. Sing along, let's sing along. Strangers waiting up and down the Are their shadows certain in the night? Street lights, people living just to find emotion, hiding somewhere in the night. Don't stop believing, holding to the Street lights people don't stop. que vocês aprenderam com o refrão de Don't Stop Believing aqui? Coloca aqui embaixo nos comentários e também me diga se vocês já cantavam essa canção antes, se cantavam errado, Legal. quais eram os mil que vocês cometiam, porque Exato. nós também cometemos muito. Exatamente, né, né Júnior? E, e não deixem, obviamente, de seguir o Teacher Anderson, tá lá Exatamente. no Instagram, no YouTube, todas Exatamente. as redes sociais, né, Anderson? Exatamente. Só fazendo, Vendendo meu, meu jabá aqui agora, né, no canal do Júnior. Pessoal, meu nome é Anderson, como o Júnior já falou, Sim. e o nome do meu canal é Let's Rock Your English, que já é uma brincadeira justamente com essa questão da música também, né? Uhum. Então, let's rock your English, vamos agitar o é. seu inglês. Isso. Mais uma Boa. vez, antes de concluir aqui o vídeo, pessoal, de coração, eu queria agradecer esse cara aqui, a gente sempre é. se fala, amigaço, sempre me dá altos conselhos bacanas aí pra ajudar, não só no canal, mas também pessoalmente falando, então tenho uma admiração e um respeito muito grande por esse garoto aqui não, do meu muito lado. Muito obrigado, cara. Garoto, né? Garoto. O que eu paguei pra você falar de mim, deu certo, hein? Valeu, cara, legal. Poxa, caiu, é, caiu na deu conta? beleza? caiu conta eu, eu peguei aqui meu celular eu vi aqui ó isso, entendeu? Eu entrei aqui no, no aplicativo e eu vi lá já tá, já tá bonitinho lá Júnior so that's it for today learners thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês lembrem-se see, see you, you around. around bye